Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes, eu sou blogueiro, escritor e desenvolvedor de jogos de administração. E ao longo desse ano eu tenho feito essa série de vídeos falando sobre geopolítica, porque isso tem sido um, um assunto bem intenso esse ano. Mas é, nos últimos dias eu tenho focado um pouco na, no cenário brasileiro, né, no cenário interno. E na nossa eleição, porque essa é uma questão geopolítica hoje. E tanto é que a gente viu aí é, manifestações de é, líderes estrangeiros tentando influenciar essa eleição, pedindo a desistência de candidatos. E, no caso, é, esse candidato que eles pediram a desistência, o Ciro Gomes, é, eu acredito que ele... É, já venceu essa eleição, mesmo que não, não chegue no segundo turno, mas porque ele tem conseguido pautar essa eleição e, e tem um número de votos suficiente para definir o, o segundo turno, quem sabe, quem será o, o vencedor do segundo turno. E ele, ele terá um poder de barganha é, valioso nas mãos, para cobrar aí, algum tipo de compromisso é, programático pelo seu apoio. Então, essa situação colocou ele numa posição de vantagem, ele está é, em, em, em condições de ataque, enquanto os oponentes, tanto Bolsonaro quanto Lula, estão numa posição de óbvia é, vantagem, né, como as pesquisas mostram. Mas eles não têm munição e não têm é, muito onde bater e, e eles só têm a, a chance de manter o seu, o seu eleitorado. Mas nos próximos dias a gente vai ver o aquecimento dessa corrida, da reta final dessa corrida e muita coisa vai, vai explodir em termos de informações e tudo. E e eu duvido que, que eles vão conseguir é, chegar no, no, no primeiro turno com o, o que as pesquisas indicam. E, e o motivo disso é porque ah, ah, ah, quanto mais se expõem é, as candidaturas a esse escrutínio do processo democrático, mas essas candidaturas que, que foram mal estruturadas, mal preparadas, vão sofrendo e vão perdendo essa vantagem. Por mais que elas tenham um apelo popular, um, um, um discurso mais simples, que o povo entende, tem uma base, é, tem volume de, de, de votantes, mas a falta dessa estrutura e, e a o mau desempenho nessa corrida eleitoral no processo nesse processo de escrutínio é é o que acaba prevalecendo no final da corrida então o final da corrida nunca é como o começo e, e as pesquisas não tem como é, como induzir isso tanto assim como alguns pensam e eu já mostrei aqui um outro um outro elemento dessa questão que é a a chamada intelectual é, a disputa de ideias que acontece dentro de uma eleição quando um, um político ele, ele apresenta uma obra intelectual com os seus projetos suas visões é, abre isso para o público comentar discutir é, ele consegue é, digamos assim alugar um, um triplex na, na mente coletiva né? Então as ideias dele passam a influenciar o caminho da eleição, mesmo que ele não, não é, tenha é, carisma ou apelo popular como outros têm, mas ele força, ele pauta essa discussão e essa pauta também força algum compromisso dos candidatos com aquela agenda programática e, e assim esse efeito, digamos, propaga para as outras camadas e, e isso a, tende a resultar é, numa num, vitória dessas ideias, né? então isso aí tudo é, é algo que, que desde a antiguidade é, uh, Sócrates e Platão já discutiram quando discutiram a sua a grande obra né, da, da filosofia clássica, talvez uma das mais, obras mais importantes de toda a humanidade a república é, que é, um, é um, um livro escrito por platão que analisa justamente essa essas relações entre as forças da, da sociedade e, e, e eles justificam que, que a república ideal é aquela que tem onde os filósofos são Uh, reis ou os reis são filósofos, né? então, é, quando se coloca esse, esse ativo na, no jogo, ele é um ativo, vamos dizer assim, de um grau de importância muito alto, porque ele está na quarta camada, então é a primeira, a primeira que tem além da, da família, né? no caso uh, dessa visualização aqui individual. E, e isso acaba sendo mais poderoso às vezes que o dinheiro, que seria todo o, o, o recurso investido em comunicação, em propaganda, em material de campanha e tal. Mas que por não ter profundidade intelectual, ninguém vai é, querer guardar um material de campanha na sua estante de casa como se guarda um livro. Então, essa diferença substancial, ela, ela vai preponderar nessa eleição, tanto quanto na última é, teve peso aquele livro do Olavo de Carvalho, é, que estava em todas as livrarias de todos os aeroportos e tal, nessa época. Então, é, essa necessidade de, de, de ter um lastro intelectual né, e, e também... Um, um fundamento filosófico para criar um projeto, um governo, uma coisa assim é, ela, ela é a, a regra do jogo e, e o Ciro é o único que está jogando essa regra como quem conhece né? então é, é por isso que eu acredito que o final da corrida né? o, o resultado que a gente vai ver nas urnas vai ser bem diferente do, do que as pesquisas tentaram induzir, indicar mas é, eu acho que, que de qualquer forma o Ciro já ganhou porque ele, ele pode pautar o apoio no segundo turno é, e barganhar um, um, um, uma linha programática para esse governo é, que, que eu acho que que vai ter é, uma força muito grande no sentido estratégico, porque é, se ele tiver essa, esse poder de barganha, ele pode é, forçar um estresse também na chapa vencedora, é, que, que recebeu apoio, no caso, a única viável disso acontecer é a do Lula, né? porque é improvável ele apoiar o Bolsonaro. É, mas a neutralidade também é uma possibilidade, né? E, e essa neutralidade vai depender também do Lula, né? de como ele vai, vamos dizer assim, se mostrar uma alternativa melhor é, que o Bolsonaro, que pode assim, aparentemente parecer melhor, é, esteticamente falando, mas para fins práticos talvez isso não fique tão, tão claro. Né? E é, uma, das, uma das dúvidas que pode surgir aí a, a respeito disso, é, vem do próprio Lula que, que comentou essa semana não saber é, qual foi o crime do Bolsonaro é, e também a notícia aí de que o Temer estaria articulando é, um possível indulto para a família Bolsonaro na, na, no pós-eleição. Né? Ou seja, o que pode estar acontecendo aí? Meio que uma, uma coisa como está acontecendo nos Estados Unidos é, um trampismo. É, adormecido que viraria uma ameaça à futura à democracia, né, por, por o Bolsonaro não, não ser julgado pelos, pelas omissões na pandemia e tudo mais. E, e eu acho que, que isso foi uma, uma falha aí da, da, da parte do, dessa coalizão, né, deixar escapar aí essa informação, é, vários jornalistas comentando sobre isso porque a gente teve uma CPI que foi simplesmente inesquecível um show de horrores né, no ano passado. É, então o país todo ficou sabendo que, que as pessoas eram usadas como cobaias, que é, óbito virou alta no, nos papéis. É, e haver um, um indulto para todo esse processo, todas as provas, tudo que a CPI levou, é, conseguiu reunir, Seria um, um, um erro é, até geoestratégico para o Brasil, né? porque um investidor estrangeiro vendo isso não ia é, achar bonito e não ia se sentir mais é, confiante de investir num país que, que, que tá, é, onde o direito à vida está sendo negligenciado. Se não existe o direito à vida, né? se não existe consequências por quem... É, atenta ou, ou é, lesa a vida de outra pessoa, é, não existe direito algum. E aí, é se não existe direito algum, que garantia um investidor pode ter do, do seu investimento? É, por mais que, que o judiciário esteja ali para garantir esse investimento, ainda que é, é, custe as vidas do povo, mas. É, isso não não não convence todos os investidores quem sabe convenceria aí alguns investidores é, mal-intencionados ou intencionados em justamente usar o Brasil como cobaia mas isso não não constrói uma economia não gera empregos e então é, é simplesmente um seria um suicídio da marca Brasil para o mundo né, diante do mundo é, Lembrando que o Brasil não é um, um Estados Unidos e, e assim não tem é, a mesma vitalidade para é, administrar um, um, um, um prejuízo à sua marca como os Estados Unidos conseguiu depois do Trump. É, olha o preço que a gente pagou. Né? O dólar é, segue valendo agora hoje mais, mais que o euro. Né, e também muito próximo da libra e o real é que despencou bastante né? então é, a gente não, não, não tem como acompanhar esse tipo de loucura é, política né? e é por isso que eu acho que é, no fim das contas esse, essa, essa, essa esse, esse instinto de autopreservação do brasileiro na boca da urna vai vai prevalecer. É, o gato escaldado tem medo de água fria né? e, e diante de, toda, de todas essas é, é, tramitações né? e, e alianças e coalizões de poder e toda a, a mesma galera que, que teve todos os mesmos esquemas e tal é, eu não vejo como, como o povo brasileiro vai... vai é, vai passivamente repetir as decisões de outras eleições nessa eleição. Né? Eu Acho que morreu muita gente para o pessoal ir para a urna é, e, e, e eleger exatamente é, os, mesmos, é, os mesmos dirigentes do país que nos levaram a esse desastre. Né? E não dá para dizer que foi tudo só o Bolsonaro, porque é, o, o Lula também fez muito pouco né, em, em termos de, de se opor a, a, a essa má gestão que estava acontecendo, não, não, é, não apoiou os pedidos de impeachment, não, não, enfim, não, não foi muito enérgico e. Antes disso, ele também governou o país e fez estádio, e para fazer estádio, é, como disse o Ronaldinho, hospital, não faz Copa do Mundo, que faz a estádio. Né? E ele deu azar de uma pandemia vir e faltar hospital. Faltou hospital não só para as vítimas de covid, mas para as vítimas de qualquer doença que não tinham leitos por causa da covid. Então, é, isso são erros políticos que foram cometidos, né? apostar em fazer Copa foi uma aposta é, arriscada, é, foi um tremendo erro, e é, a gente, o, que não, o, o que poderia dar errado foi justamente o que deu errado, e ainda deu mais errado ainda, com ter a pior pessoa possível coordenando, cuidando do país nesse, nesse cenário, e o Lula ainda, é, de certa forma, facilitou esse, essa a estar lá porque é, a própria insistência dele em, em ser candidato já tendo sido duas vezes reeleito sua sucessora é, sendo que ele votou contra a reeleição na, na, em 97 né, quando, quando o Brasil mudou essa, essa cláusula na Constituição é, então, ele, diante, diante de, de, de, dessa contradição e ainda forçar a Barra pra, pelo direito de ser candidato e ainda de dentro da prisão, é, foi justamente o que legitimou e deu moral para a direita, para o Bolsonaro, é, crescer com seu capital político. Né? Então... É, eu, eu entendo que a maioria não veja isso ainda mas eu entendo também que isso nos, na reta final vai, vai pesar na consciência das pessoas é, o Brasil ele, ele é um país é, onde as pessoas e tudo funciona justamente aqui no, nos últimos dois minutos do segundo tempo é que as coisas vão, vão acontecer e isso é assim porque o brasileiro ele deixa as decisões para a última hora, ele deixa tudo para a última hora, ele deixa a reflexão para a última hora. E, e, e nesse caso, é, esse, esse, essa reflexão ela não vai escapar, ela vai acontecer e nos próximos dias a gente vai ver essa, é, essas questões sendo lançadas aí na, na face da sociedade. É, e, e, e aí, nesses momentos finais, é, a melhor alternativa vai sobressair. Né? O desenho da, da, da democracia é justamente para facilitar isso. E aqueles que não, fã, não vão nos debates, aqueles que não, não é, se submetem no escrutínio e tudo, eles saem perdendo no fim da, nessa reta final. Né? E, e, e quem se preparou melhor sai ganhando nessa reta final. A gente viu o que aconteceu na Colômbia, esse ano, que o terceiro, terceiro colocado acabou vencendo a eleição. E é perfeitamente possível que isso também aconteça no Brasil. E todos os motivos que eu, que eu listei né, e muitos outros uh, me dizem que, que, ao contrário do que a maioria pensa, o que vai acontecer é o terceiro lugar ganhando no fim da eleição, no segundo turno, provavelmente, e, é, e, e mesmo assim ele já ganhou, porque essa, essa estratégia bem montada, né, com o livro e tudo, ela fechou o cerco pra, pra, sobre esses candidatos do segundo turno, e aí, com esse cerco fechado, é, eles, eles tentaram encurralar o país, mas foram encurralados pelo Ciro Gomes, e... É, e, nessa, e nessa posição de encurralamento, eles estão é, ficando mais nervosos e estão errando mais. E esses erros é que estão, vão acabar, por fim, consolidar realmente a, a, a posição do Ciro Gomes, né? pela, pela perda de, de, de confiança que, que esses candidatos que estão liderando estão produzindo no eleitorado não indo em debate, é, dando declarações que, que levantam dúvidas é, sobre o seu, o seu projeto, ou seu, sobre o seu projeto secreto, né? Então, é, essa é a, a, a nossa leitura estratégica por hoje. E é, não podemos deixar de comentar que a Europa... É, agora está aí muito mais perto do inverno, a, a Rússia convocou re, reservistas, a guerra deve, deve se intensificar, então isso está causando um cenário externo na Europa, assim, talvez o mais, mais problemático, é, que a gente já viveu né que a gente já acompanhou talvez não com certeza o mais problemático é o Reino Unido é, tá tá já movimentando soldados né. então existe aí um, um cenário externo muito preocupante e o Brasil precisa diante de um cenário assim estar tá muito bem organizado por dentro né. se o Brasil tiver uma crise política acontecendo é, o Brasil vai ficar, é, digamos, mais sujeito às a a consequências desse conflito lá fora e, e vai sofrer essas consequências. Né? Agora, se o Brasil se organizar por dentro, a gente pode não só é, se beneficiar desse conflito, aproveitar oportunidades, crescer, acessar novos mercados e tudo, mas também a gente pode emergir como um, uma uma liderança diplomática geopolítica né, porque o Brasil tem uma certa equidistância aí de, de vários problemas mas para isso a gente precisa é, ter, ter uma, uma, uma, uma política interna mais organizada né, e, e para isso a gente precisa de um, um projeto é, claro e transparente né? E, e isso não está não vindo muito nem do Bolsonaro, quer dizer, do Bolsonaro a gente já entendeu que o caos é o projeto, uh, e no caso do, do Lula, é, esse projeto não está não tá muito claro para quase ninguém. Né? Então, é, nesse cenário, mais uma vez, é, a gente vê o quanto que é necessário que o Brasil faça esse dever de casa, né? que debata seus problemas e não, não se prenda a uma discussão apenas estética da, da questão política, né? não seja uma discussão apenas de comportamento é, e, e de personalidades, né? quem tem o trejeito mais adequado ou não tem. É, para uma questão técnica, que é o uso do nosso, dos nossos recursos. É, o Brasil não está sendo técnico, não tem sido técnico, e está na hora de começar a ser técnico, porque o preço de não ser é, é a gente perder metade do poder de compra da nossa moeda e, e meio milhão de pessoas. É, é muita perda para para a gente voltar para a boca da urna e, e apertar os mesmos botõezinhos e, e esperar um resultado diferente. Né? E pelo menos espero isso, acredito nisso e tenho fé. Mas é, nunca se sabe. Né? Não, não, não podemos se surpreender com nada a respeito do Brasil. E, e a gente já deu prova suficiente de que é um país que consegue é, ter 100% de aproveitamento zero, né? Como se fala. Então é, essa é a análise dessa, desses últimos dias. Eu vou trazer mais algumas considerações aí a respeito do debate ou como que está indo esse, nessa reta final e dê uma olhadinha aí nos detalhes do nosso vídeo, uh, as, as dicas que que você pode obter aí com essa metodologia e no mais eu fico por aqui até o próximo vídeo um abraço para você tchau tchau